Alugar carro para motorista da Uber vale muito a pena desde que, primeiro, você tem um bom contrato, segundo, que você entrega o carro todo revisado para o motorista, e terceiro, que você se comprometa que este é o seu negócio e que faça valer o que reza no contrato. E dentre tantas cláusulas existentes dentro do contrato, uma é indispensável e você deve seguir a risca junto com o motorista. Mas você sabe que cláusula é essa? Como está o seu contrato, já está pronto? Está preparado para não ter prejuízo? Alugando o seu carro para motorista de aplicativo? Fica aqui comigo nesse vídeo até o final que você vai saber que cláusula é essa. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu joinha e no final se gostou compartilha com seus amigos também. Muito bem, primeiramente quando eu falo em você ter um bom contrato, é você ter um contrato com cláusulas específicas para justamente você se resguardar de quaisquer eventualidades e que seja um problema indesejável tanto para você quanto para o motorista também. Você pode sim ter problemas e você vai ter problema com a sua locação, mas quando esses problemas começarem a aparecer, você vai estar calçado de um contrato muito bem feito e isso vai minimizar os seus problemas que vai estar tudo lá registrado, em cartório, tudo bonitinho, e aí você vai ficar bem mais tranquilo. Mas que problemas seriam esses? O motorista bateu com seu carro? Ele já sabe que tem que fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Provavelmente ele vai entrar em contato com você, fazer a comunicação do ocorrido, e o procedimento é acionar a seguradora e aguardar. Mas espera aí, eu vou ter que pagar os prejuízos do meu carro e os prejuízos do carro de terceiro também? Mas quanto irá me custar esse seguro? Que tipo de seguro é esse? É um seguro comum? É um seguro de cooperativa? Mas será que vale a pena mesmo eu alugar o meu carro para motorista de aplicativo? Uma vez que pode acontecer sim esses problemas? É por isso que eu lhe convido a você conhecer e fazer parte do Método Investidor Uber, que é um programa de acompanhamento que está resolvendo o problema de milhares de empreendedores, proprietários de carro que estão alugando seus veículos para motorista de aplicativo pelo Brasil afora. Se você já conhece, parabéns! Se não, eu recomendo que você clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo para você ficar por dentro e não ter mais prejuízos com seus negócios de locação de carro para motorista de aplicativo. Segundo, pode dar certo o seu negócio se você entregar o carro todo revisado para o motorista locatário do seu carro. Agora imagine aí você entregando o seu carro com problemas com óleo do motor baixo, com pastilha de freio gasta, com um limpador arranhando para a brisa do carro ou o carro fazendo algum tipo de barulho estranho no motor. Isso lhe trará dores de cabeça, transtorno e o que é pior, prejuízos também. Portanto, nunca entregue o seu carro com algum tipo de problema antes de ser revisado completamente. E se de repente isso for ao contrário, claro que o motorista vai arcar com os prejuízos que porventura ele venha dar no seu carro. Mas se ele não quiser pagar? E aí que eu já te falo do comprometimento com esse negócio. Cláusula cartório, juizado de causas especiais, contrato bem feito tudo dá certo e a última dica é a dica do faz me rir que é o pagamento das suas mensalidades com essa você não pode brincar pode atrasar não pode parcelar não pode pagar a calção depois também não Por quê? porque senão o seu negócio não é negócio ele para de ser lucrativo ele para de ser rentável para você e definitivamente não pode haver regalias quanto aos seus recebimentos ah, mas eu vou ficar livre de prejuízo se o motorista não pagar? A calção já serve para isso, o motorista lhe deu mil reais de calção. À medida que ele for trabalhando, ele pode tomar multa, avarias no carro e outros imprevistos também. Automaticamente, esse valor vai diminuindo, porque vai havendo desconto desse valor. Logo, se o motorista ficou pelo menos uma única semana sem pagar, já é caso de reincidir o contrato por conta dessa falta de pagamento. Uma vez que isso precisa constar como cláusula contratual também. E isso é mais do que justo. Sendo que o carro é teu, tá quitado, tá pago. Ou mesmo se não tiver quitado, isso é assunto para um outro vídeo. E você paga PVA, paga licenciamento, paga seguro do carro. E o mínimo que o motorista aqui pega o seu carro para poder trabalhar, que ele tem que fazer é cuidar do seu carro e tem que parcar, pagar com as mensalidades semanais, sem atrasos. Afinal de contas, o carro é uma ferramenta de trabalho tanto para você quanto para ele também, que leva o pão pra mesa dele. Mas se você acha tudo isso que eu lhe falei difícil, eu quero lhe dizer novamente que você precisa conhecer o Método Revolucionário, que é o Investidor Uber, que é o um programa de acompanhamento para você saber todos os passos para não tomar prejuízo nesse negócio. Ele é o melhor, é o mais completo e você não vai encontrar nenhuma outra forma, nenhuma outra experiência, nenhuma outra maneira para poder fazer esse negócio dar certo como esse aqui. Se você não conhece. E repito novamente, você não precisa tomar prejuízos e nem entrar de cabeça sem conhecer nada, pois já existe o um passo a passo e você precisa conhecer. Concluindo, o link está na descrição do vídeo. O primeiro link, clica e você saberá como se conduzir nesse negócio e ter uma boa lucratividade. Espero que tenha gostado. Fico por aqui nesse vídeo e nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau!